Olá pessoal, meu nome é Alcinei, sou professor adjunto de estatística e experimentação agrícola do Instituto de Ciências Agrárias do UFMG. E é muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tema componentes principais, que é uma técnica de análise multivariada. É... E nós vamos dividir essa nossa conversa em três partes. Numa primeira parte, nós vamos apresentar aqui todo o conteúdo teórico sobre esse assunto. E nós vamos fazer dois exemplos, né? os dois exemplos lá no R, para a gente aprender como que a gente consegue fazer isso de forma muito tranquila e de forma muito fácil, tudo bem? É, então, antes de nós começarmos, é muito importante né, eu convidar vocês a conhecer meu canal no YouTube, Calcineia Azevedo Dicas e Aulas, né, que nós temos várias aulas associadas ao assunto de estatística experimental, visão computacional, tem algumas aulas de inteligência computacional também, então aqui reúne um material muito bacaninho para estudo. Tem todas as aulas aqui relacionadas ao curso de estatística experimental, é ensinando como que a gente utiliza vários pacotes aqui né, dentro do R, inclusive um né, que nós vamos utilizar aqui hoje. É uma pasta né, com todas as aulas de uma disciplina de curso, chamada curso de análise computacional de imagens, além né, de algumas, várias aulas também sobre análise multivariada, resenha de livros, vale a pena vocês darem uma olhadinha. É, e se inscreva no canal também, compartilhe esse vídeo aí com os colegas, que isso vai ser muito bom para ajudar nosso canal a crescer. É, convido vocês também a dar uma olhadinha nesse site, né, chamado aqui é Espstat. Aqui dentro né, nós temos organizado todo esse conteúdo lá do YouTube de uma forma que fica muito mais fácil né, de vocês acompanhar. É, temos aqui como material de estudo várias disciplinas, né? estatística experimental, estatística multivariada, análise de imagens, com todas as aulas que nós temos é, em cada uma dessas disciplinas. Né? É, temos aqui também uma aba de cursos, daqui a pouquinho eu venho nela pesquisas que são conduzidas aqui no Instituto de Ciências Agrárias, tem alguns vídeos aqui mostrando, alguns pacotes, né? Esse pacote aqui é para análise multivariada, além dos componentes principais que a gente vai aprender hoje, ele fala muitas outras coisas legais, ok? Tem vários vídeos aqui explicando como que utiliza cada uma das funções desse pacote e tem também arquivos de exemplo de várias situações que vocês podem se encontrar com experimento que tem dados binários, dados multicategóricos, quantitativos, mistos, né? Ou então até mesmo experimento com delineamento. E aqui vai, é possível ver como que a gente utiliza cada uma das funções que faz aí né, o pacote funcionar e nos retorna aí os resultados que nós precisamos para os nossos trabalhos. Mas, vindo aqui propriamente, nessa aba aqui de cursos, Aqui a gente consegue ver, né, vários cursos aqui que são ofertados, mas o que eu quero que vocês vejam é que em relação a esse curso aqui que vocês estão fazendo, né, do Semeali, todo o nosso material, ele está disponível aqui nessa, nesse link, ok? Então, só clicar nesse link e você já conseguir abaixar todos os arquivos de exemplos, rotina que nós vamos utilizar no R. É, então, dando continuidade aqui, vamos fazer uma introdução né, sobre o assunto aqui de componentes principais. Essa é uma técnica muito bacana, né, das técnicas de análise estatística é uma das que mais me encanta, né, e vocês vão ver o porquê disso. É, inicialmente, vale a pena nós dizermos que essa técnica ela foi descrita originalmente lá por volta de 1901 pelo Pearson, é isso mesmo, aquele mesmo lá, né, pesquisador que nos deu grandes contribuições como estudos de correlação de Pearson, é, também sobre o teste quadrado, né, também foi idealizado por Pearson e várias outras coisas muito legais e muito importantes aí na estatística experimental. E, posteriormente, ela foi aplicada por Holter, né, em trabalhos publicados aí em 1933 e 1936. É, essa metodologia ela pode ser reduzida ao problema de nós encontrarmos algo que nós chamamos de autovalores e autovetores. Isso, né, nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui aí, mais à frente, né, mas são metodologias que se baseiam na matriz de covariança do nosso conjunto de dados. Okay? Então nós temos nossos dados nós temos as variâncias de cada uma das nossas variáveis estudadas, ok? E temos também essas covariâncias. Então, a partir dessa matriz de variâncias e covariâncias a gente consegue obter autovalores e autovetores. E a partir deles, os componentes principais. Parece meio complexo agora, né? mas não é tão complexo assim não. E vocês vão ver isso nos próximos slides. É, mas continuando aqui... Né? É muito importante para a gente entender bem, entender ao fundo o que é, que é componentes principais, o que, é que ele faz e por que é uma técnica muito legal, é, eu convido vocês a prestar bastante atenção aqui nesse slide, tudo bem? Então, o que, é que a gente tem aqui nesse slide? A gente tem um plano cartesiano, né, um gráfico biplot, né, com dois eixos, onde nós temos aqui alguns númerozinhos que indicam indivíduos, observações, né? Por exemplo, nós temos aqui 10 indivíduos e para cada um dos indivíduos a gente tem um valor de uma variável resposta, né, de uma variável dependente que nós estamos chamando de x e uma outra variável dependente que nós chamamos de y. Então, nós consideramos esses valores de x e de y como sendo a coordenada de cada um desses 10 indivíduos. Okay? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, o indivíduo 1. Né? no valor de x, ele tem algo aqui, 215.07, e no eixo y, ele vai ter aqui, 403.46. Né? Seguindo o mesmo raciocínio, já o 2, ele vai ter aqui, ó, no valor de x, 189.42, e no eixo de y, puxando para cá, a gente teria o valor de 372.99. Então, a gente só pegou aqui várias coordenadas de x e y, e fez a dispersão aqui nesse gráfico. E agora vamos prestar atenção aqui, né, só para a gente ver o que, que os componentes principais fazem. É, nós conseguimos ver o que os componentes principais fazem quando a gente olha essa segunda figura aqui. Se nós formos olhar bem, a única coisa que está mudando essa figura que nós temos aqui à direita dessa esquerda é que a gente fez uma rotação do nosso conjunto de dados. Ok? É como se nós viéssemos aqui e traçasse um novo eixo é, no sentido que a gente vai conseguir captar o máximo da variabilidade possível né? e de forma ortogonal esse eixo a gente traça um outro. Então se a gente for olhar ah, essa linha azul né, que a gente colocou aqui nesse sentido onde a gente tem uma maior variabilidade, né, uma maior dispersão do nosso conjunto de dados, nesse sentido a gente colocou o nosso primeiro eixo. Né, que é essa linha azul. E perpendicular a ela, né, formando um ângulo de 90 graus, seria essa linha vermelha. Okay? Então, quando a gente está trabalhando com componentes principais, é isso que a gente faz. Nós pegamos nosso conjunto de dados e a gente faz uma rotação desse conjunto de dados, a fim de obter, nesse nosso primeiro eixo, que a gente pode chamar de primeiro componente principal, o um máximo da variabilidade possível do nosso. Conjunto de dados. Então nós temos aqui a nossos dados né, que constituíram então é, as, as novas coordenadas dos nossos indivíduos considerando então, o que, é que a gente está chamando aqui ó, de scores do componente principal 1 e scores do componente principal 2. Então a gente tem aqui o componente principal 1 no eixo x, componente principal 2 no eixo 2. Okay? É, e o que, é que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a variância da nossa variável x ela foi de 93,32. A variância da nossa variável y ela foi de 184,20. Se nós somarmos essas duas variâncias, nós vamos chegar nesse valor aqui de 277,52. Da mesma forma, né, se a gente for olhar do lado de cá, Sobre os scores dos nossos componentes principais, nós vamos ver que a variância do nosso primeiro score foi de 255,93. E que a variância do nosso segundo componente principal foi de 21,59. Somando esses dois valores aqui, a gente vai chegar nesse mesmo 277,52. né? Ou seja... Quando a gente soma né, a variância dos scores dos nossos componentes principais, a soma dessas variâncias vai ser igual à soma das variâncias da nossa variável original, ok? Essa é uma propriedade legal dos componentes principais. Outra coisa que a gente consegue ver aqui, ó, se eu pegar 33.60, se eu pegar 93.32, dividir por esse valor total, né, multiplicar por 100 eu vou achar que 33%, né, 33,6% da variação total aqui né, é, estudado a partir dos nossos dados originais é, foi explicada apenas pela nossa variável x. Da mesma forma, se eu pegar 184 e dividir por esse valor e multiplicar por 100, nós vamos ver que 66,4% da variação né? total do nosso conjunto de dados foi explicado pela nossa variável resposta y. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos ver aqui nos componentes principais o que é está que acontecendo. Né? Se eu fazer 255,93 e dividir por 277,52 né? e multiplicar por 100, nós vamos ver que 92% da variação total do nosso conjunto de dados foi explicado aqui pelo nosso componente principal 1. Né? E usando o mesmo raciocínio, aproximadamente 8% né, de toda a variabilidade do nosso conjunto de dados foi explicado pelo componente principal 2. Então, isso que é o bacana de quando a gente utiliza os componentes principais... Porque quando a gente faz essa rotação desse nosso conjunto de dados, né, obtendo aqui novos valores, né, que a gente chama aqui de uma variável latente, né, ou de valores aqui, que passaram por uma transformação linear, quando a gente obtém né, esses scores, é, sempre o nosso primeiro componente ele vai ter explicar uma maior parte da variação que o segundo que vai explicar uma maior parte da variação que o terceiro, e assim sucessivamente. Isso faz com que, quando a gente tem um número muito grande de variáveis respostas, e o que, que dificulta muito a nossa interpretação, ao invés de nós considerarmos todas as nossas variáveis respostas, né, como, por exemplo, BRICS, pH, acidez, vitamina C, e por aí vai, a gente pode sumarizar essa informação e né, explicar isso, levando em consideração apenas dois ou três componentes principais. Né? Isso é muito bacana. É, aqui a gente tem um outro caso, onde a gente ao invés de ter duas variáveis respostas, a gente tem três variáveis respostas. Né? Então eu fiz a representação aqui dos nossos indivíduos num gráfico 3D. E os componentes principais dele, a única coisa que eu fazer é a gente ter essa rotação. De forma que no eixo x a gente vai ter a maior parte da variação possível. Né? Depois no eixo 2 vai ser maior que o eixo 3, enfim, né? sempre os nossos primeiros componentes principais vão explicar uma maior parte da variação do que os demais. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos aqui três variáveis respostas que nós estamos estudando. De acordo aí né, com o que vocês trabalham, com o que vocês fazem, vocês podem imaginar isso aqui como sendo, por exemplo, sólidos totais, acidez e pH, né? só para facilitar. E vocês avaliaram isso aqui para 10 alimentos diferentes. Né? Então só para melhorar a nossa visualização. Então aqui para cada um dos nossos 10 alimentos, né, a gente tem aqui um pontinho que está mostrando o que está que acontecendo, por exemplo, né, com sólidos totais, pH e BRICS. Quando a gente utilizou os componentes principais, né, a gente fez essa rotação, a gente obteve aqui novos scores que nos permite ver que apenas o nosso primeiro componente principal, ele já explicou 82% de toda a variabilidade do nosso conjunto de dados originais. Se nós formos considerar aqui ó, a soma dos nossos dois primeiros componentes principais, a gente vai ver que mais de 95% da variação total foi estudada. Então, ao invés de nós... né? É, estudarmos aí a similaridade ou a dissimilaridade aí dos nossos tratamentos, considerando essas três variáveis respostas, a gente poderia resumir um pouquinho mais a informação estudando apenas os nossos dois primeiros componentes principais. E, fazendo isso, a gente vai conseguir explicar ainda 95% da variação, né? somando aqui 82 mais 13. É, ou seja, a gente perderia muito pouco da nossa informação. Isso daqui é muito útil quando a gente tem muitas variáveis respostas, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, 5, 6, 7, 10 variáveis respostas, e a gente precisa né, chegar numa conclusão de forma rápida, de forma fácil, então a gente pode sumarizar essa explicação aqui apenas nos nossos primeiros componentes principais. É, mas veja só, o que, é que seriam, então, os componentes principais? Né? Agora que a gente já viu aquilo ali, despertando um pouquinho a nossa visão intuitiva do que é componentes principais, já vale a pena nós colocarmos aqui algumas definições né, para nos ajudar. Então tá, nós podemos falar que componentes principais né, é uma técnica para a obtenção da combinação linear. Guarda essa palavrinha, daqui a pouquinho a gente vai ver por que, que a gente está falando que é uma combinação linear de um grupo de p-variáveis dependentes, ou seja, né, de p-variáveis respostas que nós estamos avaliando, a fim de nós obter p-variáveis latentes, não correlacionadas. Então, veja só, se eu tenho aquele nosso conjunto de dados, hoje nós tínhamos, por exemplo, 10 indivíduos, 3 variáveis respostas, ok? É, nós vamos ter, a partir dela, então, três variáveis latentes, né, o que a gente chama de três componentes principais, né? para se cada uma das nossas variáveis nós tínhamos dados para 10 variáveis né? então para cada melhor, para 10 indivíduos então para cada componente principal nós também vamos ter ali 10 scores 10 informações é, sendo que, como a gente já viu os primeiros componentes principais sempre vai explicar uma maior parte da variação que os demais é, continuando aqui né? nós temos aqui então que é, sempre a variância dos nossos primeiros componentes principais será maior do que os posteriores. E essa figurinha aqui, ela mostra muito bem o que é está que acontecendo. Né? Os componentes principais já fazer essa rotação do nosso conjunto de dados. De forma que o nosso primeiro componente, né, que seria esse X, essa linha vermelha aqui, ó, que seria o nosso primeiro componente principal, ela vai ter, né, vai explicar a maior parte da variação possível, né? então, porque a gente está rotacionando esse conjunto de dados. É, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui uma outra definição. a né? Análise de componentes principais consiste em transformar um conjunto original de variáveis. Então a gente tem aquele conjunto original né, com aqueles valores de pH, BRICS, né que nós medimos lá no nosso alimento. E a gente vai converter esses valores originais em um outro conjunto de dados de dimensão é, equivalente. Né? Ou seja, vai ter o mesmo número de linhas de colunas que nossos dados originais. É, essa nova matriz que eu estou falando que a gente vai obter são os nossos componentes principais e elas têm né, propriedades muito importantes, que são de interesse né, em certos estudos. Inicialmente, né, nós vamos ter é, componentes que serão independentes, né, ou seja, serão não correlacionados. A covariância entre um componente principal e outro é nula né? é, e, além disso, é, nós vamos ter também uma situação né, onde nós vamos explicar o máximo possível da variabilidade apenas nos primeiros componentes principais, de forma a tornar possível a gente descartar os últimos componentes principais a fim de ter uma maior simplicidade na hora de apresentar os nossos resultados. Então qual que é a importância disso? Nós conseguimos resumir. Em poucas variáveis latentes, né? ou seja, em poucos componentes principais, a informação que ela é obtida num grande conjunto de dados, num grande número de variáveis e respostas. E é justamente isso né, que é a importância aí do, da utilização né, dos componentes principais. É, e isso permite a gente fazer muitas coisas, como por exemplo, verificar né, a tendência de agrupamento de tratamentos, quanto à sua similaridade do ponto de vista multivariado. Por exemplo, quando a gente né, estudou lá na disciplina de estatística experimental, né, de estatística aplicada, é, os nossos testes de análise de variância, né? nossos testes de comparações múltiplas, como teste Tukey, teste Duncan, o teste T, Scott note Naquelas situações, nós comparávamos os nossos tratamentos, né? a fim de ver aqueles que são mais parecidos, mais diferentes, considerando uma única variável resposta por vez. Ok? Quando a gente está utilizando essa abordagem multivariada, o nosso objetivo está em saber. Se os nossos tratamentos, né? quais tratamentos são mais parecidos e mais diferentes, considerando várias características simultaneamente. ok? E isso, pessoal, é muito legal porque vai nos dar uma visão muito mais completa daquele fenômeno que a gente está estudando, facilita muito a tomada de decisão né? e também as conclusões aí a respeito da nossa pesquisa. Então, aqui a gente tem uma figura de componentes principais, daqui a pouquinho nós vamos ver, né? isso daqui no é exemplo aplicado, vamos aprender como que a gente faria isso lá no R também, mas o que a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte, a gente consegue ver quais são os nossos tratamentos, essas bolinhas aqui são os nossos tratamentos, a gente vai ver quais são os tratamentos mais próximos e quais são os tratamentos mais distantes, ou seja, os mais diferentes. Tudo isso de uma forma visual, de uma forma muito simples, né? é, de forma que a gente consegue algumas situações, até de tendências de formação aqui de grupos. Grupos de tratamentos, né? que a gente vai tentar similaridade entre esses tratamentos dentro do grupo e obviamente entre grupos, né, diferenças. E a gente tem aqui também essas setinhas, que mais, tá, mais tarde a gente vai descobrir o que, que é, mas elas nos ajudam a entender o que, que faz esses tratamentos serem parecidos, o que, que faz eles serem diferentes, o que, que faz né, um determinado tratamento estar tá mais à esquerda, outro mais à direita, mais em cima, mais embaixo. A gente consegue entender isso, né, interpretar isso por meio dessas setinhas, ok? Daqui a pouquinho vai ficar bem claro aí essa, como que a gente faz essa Interpretação é, ao utilizar também componentes principais, a gente pode utilizar ele com várias finalidades, além de fazer, por exemplo, um gráfico biplot, como isso que eu acabei de mostrar aqui, né? A gente poderia, por exemplo, utilizar isso em estudos de regressão, né? Ou seja regressão simples, regressão múltipla, de forma a principalmente em né, situações onde a gente tem nossos tratamentos quantitativos. Quando a gente está trabalhando com doses de algumas coisas, ou concentração de algumas coisas, a gente vai ver que a gente consegue obter informações bem legais. Né? Esse daqui será o nosso segundo exemplo. né? Nós vamos utilizar aqui esse raciocínio. É, outro objetivo, obter variáveis latentes que representem um conjunto de variáveis respostas com uma propriedade de ortogonalidade. É, muitas vezes, né? é muito bom a gente saber isso, prestar atenção nisso que eu vou dizer, Muitas vezes a gente tem um conjunto de dados e essas variáveis que a gente analisa, né, como acidez, pH, né, sólidos solúveis totais, BRICS, ovation, qualify, muitas vezes algumas características são muito associadas, elas são correlacionadas. Né? É, e quando a gente obtém os componentes principais a partir dessas variáveis, Cada componente principal ela será ortogonal, ou seja, será um independente do outro. Ou, em outras palavras, a correlação entre os nossos componentes principais 2 a 2 sempre será igual a zero. É muito importante, pessoal, nós termos, então, né, a ortogonalidade nessa correlação igual a zero entre as nossas, as nossas variáveis, né, nesse caso aqui os nossos componentes, em algumas metodologias estatísticas. Né? Então, isso daqui é uma outra vantagem, uma outra importância né, da utilização dos componentes principais. E é justamente isso, né, esse raciocínio, esse entendimento aí, dessas associações que faz com que os componentes principais é, façam sentido. Né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está trabalhando lá com uma planta. Né? É, e... Lá nas nossas plantas, lá no campo, a gente vai avaliar várias características, como, por exemplo, a altura da planta, é, diâmetro do caule, número de frutos e produtividade, por exemplo. Né? É de se esperar que uma planta mais alta né, vai ter um diâmetro do caule maior, né? é de se esperar que muitas vezes também vai ter um maior número de frutos, consequentemente vai ter uma maior produtividade, consequentemente as nossas características são muito correlacionadas. Okay? Isso faz com que, por exemplo, na hora que eu olho o um número de frutos, indiretamente, né, por ela ser muito associada com a produtividade, eu esteja falando a produtividade né, de, forma aí, é, de forma implícita. Né? Por exemplo, uma planta muito alta, muitas vezes ela tende a ter né, um diâmetro do caule maior. Então, muitas vezes, quando eu estou falando da altura, indiretamente, estou falando de âmbito do calmo, né? Então, quando a gente está trabalhando com um, alguns tipos de experimentos, né, seja com dados biológicos é, ou com dados né, de características fisicoquímicas, é de se esperar que o nosso conjunto de dados seja correlacionado. E o que, é que o componente principal faz justamente é isso. Né? É obter, então os nossos primeiros componentes principais, a fim de fazer com que eles se correlacionem o máximo possível com os nossos conjuntos de dados. Né? É, e é isso que faz com que nós conseguimos explicar, então, toda a nossa variabilidade do nosso nosso conjuntos de total de dados apenas nos nossos primeiros componentes principais. Né? Porque a gente está pegando toda essa correlação que a gente tem entre as nossas observações, e né? E aí a gente obtém os componentes principais a fim né, de utilizar essas covariâncias aí, né, no sentido então de condensar as informações das primeiras variáveis. Tanto que se nós tivermos um conjunto de dados cujas nossas variáveis e respostas são poucos associadas, né, ou seja, são independentes é, ou têm uma correlação muito baixa, é, a eficiência do uso dos componentes principais também será muito pequena. Né? A gente não conseguirá explicar é, uma boa parte da avaliação considerando apenas os primeiros componentes principais. Isso é muito importante nós entendermos isso. Né? Porque, em outras palavras, se os nossos conjuntos de dados eles não são muito relacionados, a utilização da tecla de componentes principais ela será muito pouco eficiente. Outras observações importantes. Né? Quando as variáveis resposta possuem diferentes escalas de medidas, muitas vezes é legal a gente fazer a padronização do conjunto de dados. Por exemplo, a gente pode ter né, uma variável que é pH, ela vai estar numa unidade medida, que é diferente do BRICS, que é diferente, por exemplo, do peso né, do fruto, que vai ser diferente, por exemplo, do teor de vitamina C, que vai ser diferente da porcentagem de umidade, enfim. Cada variável resposta tem uma unidade medida diferente, ok? E isso pode fazer com que, dependendo da magnitude, da variabilidade do conjunto de dados, né, de uma determinada variável resposta, ela vai ser mais importante do que as outras, ok? Mas apenas pela, é, pelo fato de ser uma escala de medida, né, por ter uma unidade medida diferente. E para evitar esse problema, a gente faz a padronização dos dados. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que isso daqui né, é útil no estudo de componentes principais. Outra coisa, como a gente acabou de falar, né, para que o estudo de componentes principais ele tenha uma relevância, é, ou seja, para que a gente consiga explicar uma grande parte da variabilidade dos conjuntos de dados nos nossos primeiros componentes principais, é necessário que haja né, dependência entre as nossas variáveis respostas. Ou seja, correlações né, de magnitudes consideráveis, né, diferentes aí de zero. Outra coisa, né, a técnica de componentes principais ela não requer o uso de repetição. Então, se a gente fizer uma coleta de dados sem o uso de repetição, é muito legal né, nós utilizarmos então essa técnica de componentes principais. É lógico que é sempre desejável que as nossas pesquisas tenham repetições, né? E a gente pode obter a média das nossas repetições, né? a média por tratamento, A fim, afim, né? a partir dessas médias, fazer o estudo de componentes principais. Ou então até utilizar uma outra técnica chamada de variáveis canônicas, cuja aplicação e interpretação é muito similar aos componentes principais, que é bem mais interessante a gente utilizar nesse caso onde há repetições, né, ou seja, onde há delineamento estatístico. É, mas vamos lá. Para o estudo de dissimilaridade, só faz sentido a gente utilizar ela se a gente tiver mais de duas variáveis respostas, ok? Se eu tiver uma única variável resposta, não tem nem como a gente obter né, os componentes principais. Se nós tivermos duas variáveis respostas, a gente até consegue obter dois componentes principais. Mas se for para a gente fazer um gráfico de plot, por exemplo, né, onde a gente vai colocar o eixo X e o eixo Y, né, sendo componente principal 1 um e componente principal 2, isso não faz muito sentido se eu tivesse só duas variáveis respostas. Né, que eu poderia considerar nossa variável resposta, uma no eixo X, a outra no eixo Y, e somando a variância das duas, ele está 100% do mesmo jeito, Ok. Então, só faz sentido a gente utilizar componentes principais né, quando a gente tem mais de duas variáveis respostas. É, outra coisa, o número de variáveis respostas é, ela é igual ao nosso número de componentes principais. Então, se nós tivermos avaliando cinco variáveis respostas, né, por exemplo, pH, BRICS, sólidos solúveis, de vitamina C... Né, e por exemplo aceitabilidade né? cinco características. nós vamos ter então cinco componentes principais, né? E se nós tivermos avaliando a ideia para dez alimentos diferentes, né? então a gente vai ter uma matriz lá com cinco colunas e dez linhas, então né? uma linha com os valores aí dos nossos cinco componentes principais, né? Para cada um dos nossos dez indivíduos. É, o número de variáveis de respostas deve ser inferior ao número de indivíduos. Então, se eu tenho, por exemplo, 10... É... Se eu tenho 10 indivíduos, a gente pode utilizar, né, no máximo, 10 variáveis respostas. Não tem como eu utilizar 11 variáveis e respostas. Né? Se eu dar 11 variáveis e respostas, eu tenho apenas 10 indivíduos, ok? Ok. Então, nosso número de variáveis pode ser né, é menor ou igual ao nosso número de indivíduos, para que a gente consiga utilizar essa técnica de componentes principais. É, em geral, quando o nosso objetivo é fazer um estudo de dissimilaridade, para ver aqueles tratamentos que são mais parecidos, que são mais né, a fim de nós é, interpretarmos nossos resultados do ponto de vista multidimensional, nós podemos né, estudar apenas aqueles primeiros componentes principais cuja soma de sua explicação ultrapassa 80% da variação. O que isso quer dizer? Eu estou estudando aí meus componentes principais. Se os meus dois primeiros componentes principais, somada a variação que cada um explica, né, for maior que 80%, então eu posso estudar só esses dois componentes principais. Né, e desconsiderar os demais, né? porque a gente não vai ter uma perda de formação muito grande. Então, vamos imaginar que a gente estudou lá, fez o primeiro componente principal, o segundo, somando eles, não deu 80%. Então, talvez seja conveniente a gente considerar os três primeiros componentes principais, né? caso, somando a variação explicada por cada um deles, né, devarou superior ou igual a 80%. Esse 80% é um valor indicado em muitos livros, né, como limiar a partir do qual nós vamos estabelecer um número adequado de componentes principais no nosso estudo de análise multivariada. Mas a gente vê vários outros trabalhos, né, utilizando o valor superior aí a 70%, ok? Então é muito legal fazer uma pesquisa aí, a fim de encontrar um limiar, né, que você vai tomar lá uma referência para pôr no artigo de vocês. Okay. É, a importância de cada variável resposta pode ser feita né, considerando a sua correlação com os seus valores dos componentes principais. Né? Então, acabou cortando aqui o finalzinho aqui da frase, mas é o seguinte. É, nós vamos ter, então, imaginar que a gente vai trabalhar com dois componentes principais. E a gente tem lá né, dez variáveis respostas. A gente pode fazer a correlação sobre cada uma dessas nossas variáveis e respostas, medidas lá originalmente no nosso conjunto de dados, com a correlação com o primeiro componente principal e depois com o segundo componente principal. E essa correlação, né, quanto maior for essa correlação, mais importante é essa nossa variável resposta. E isso também tem impactos muito fortes na hora de nós tirarmos as conclusões a partir das nossas imagens, nosso conjunto de dados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. É, como exemplo, nós vamos iniciar considerando um exemplo de um artigo né, é, que trabalhou com né, com genótipos de abuticaba. É, nesse trabalho, nós tínhamos 25 genótipos de jabuticaba, né? Vocês podem entender como se fosse, por exemplo, variedades diferentes, ok? É, e para cada um desses genótipos, nós coletamos lá os frutos, então, de jabuticaba e medimos sólidos solúveis totais na polpa, acidez da polpa, o ratio, né, que é a razão dos sólidos solúveis totais divididos pela acidez, é avaliamos o pH na polpa, a massa que a gente tem por fruto, o diâmetro lateral do nosso fruto e o diâmetro transversal. Então isso aqui foi alguma das várias variáveis respostas que nós avaliamos. né? Mas a fim de a gente ter aqui só um exemplo do ponto de vista prático mesmo, vou imaginar que só essas é, sete variáveis de respostas aqui como exemplo. Então nós temos 25 indivíduos, sete variáveis de respostas. Para a gente falar quais são os tratamentos né, desses 25 tratamentos mais parecidos, aqueles que são mais diferentes, né, vocês conseguem ver que considerando cada variável resposta né, de forma independente, é muito difícil a gente falar de forma geral qual tratamento que é mais parecido, qual tratamento que é mais diferente. Né? Nesse contexto, a análise multivariada se torna muito legal, né? porque a gente vai conseguir ver quais tratamentos são mais parecidos e mais diferentes considerando simultaneamente todas as características. Isso auxilia muito nas tomadas de decisão, né? nas interpretações dos resultados. Então, vamos continuar. A gente tem aqui esse conjunto de dados, ok? E nós vamos fazer um estudo de componentes principais. Então, vamos seguir aqui alguns passos né, para esse fim. Passo 1. Um primeira coisa que a gente pode fazer é a padronização do nosso conjunto de dados. Se a gente for olhar, olha só, a magnitude aqui do sol de solúveis total é bem diferente da magnitude da acidez. Por quê? Simplesmente pelo fato de ser escalas de medidas diferentes. E o que é diferente também do pH. E o que isso faz? Muitas vezes, se a gente não fazer a padronização dos dados... O peso, né? Vamos dizer assim, a importância dessas características que tem uma magnitude maior, que tem uma variância maior, elas teriam uma importância muito maior do que essas outras que tem uma magnitude menor, né, Consequentemente, uma variância menor também, ok? E tudo isso apenas pela unidade medida e não realmente pelo que esses dados aí, porque essas informações elas representam na nossa pesquisa, então. Nós podemos fazer a padronização dos dados porque, fazendo isso, nós vamos retirar a escala do nosso conjunto de dados. E, consequentemente, todas as variáveis né, serão avaliadas, considerando inicialmente que todas têm uma mesma importância. Né? então É importante fazer a padronização dos dados para que uma determinada característica não seja né, nem beneficiada, nem prejudicada em consequência da sua unidade de medida. Para a padronização, basta apenas a gente calcular o desvio padrão, né? ou melhor, o desvio entre o valor observado e a média da característica. Okay? Então a gente calcula a média de cada uma das nossas características. Aí a gente vai pegar o valor de cada uma das observações e vai subtrair dessa média. E esse desvio que a gente vai ter, nós vamos dividir ele pelo desvio padrão. Ou seja, é se eu jogar aqui nessa fórmula, né? então a gente vai ter o valor. Padronizado, pegando nosso valor original, subtraindo a média geral e dividindo isso pelo nosso desvio padrão. Então, veja só, aqui eu coloquei só os cinco primeiros indivíduos, né? Coloquei três pontinhos aqui, só para não ficar tabela muito grande, né? Com muitas linhas, mas coloquei aqui três pontinhos, mas vamos lá. Se eu for fazer na média dos nossos 25 indivíduos aqui para sólidos solutos totais, né, na polpa, a gente chegaria numa média de 14,52. A média da acidez da polpa né, seria 0,85 e assim por diante. E esse SD aqui é o desvio padrão. É o desvio padrão da nossa primeira característica seria igual a 1, da segunda 0,26, da outra 0,6,03, né, e por aí vai. Para a gente fazer a nossa padronização, nós vamos pegar cada um dos valores, né? por exemplo, pegar aqui esse 16.10, vou subtrair ele da média dessa característica, que foi 14.52, vou dividir pelo desvio padrão, porque nesse caso foi igual a 1. Seguindo o mesmo raciocínio, por exemplo, vou imaginar aqui, 28.14, né? nossa segunda observação né? da, dessa característica. O que, é que nós vamos fazer? 18.14 menos... Nossa média, que foi 18,77, pega esse valor e divide pelo desvio padrão. Fazendo isso, para todas as nossas observações, né? expandindo esse exemplo, nós vamos chegar aqui nessa tabelinha. Nessa tabelinha, a gente tem aqui os nossos valores padronizados. E qual que é a propriedade interessante disso? A propriedade é essa. Ó. A média de todas as nossas características foi igual a zero. Olha que legal, né? a gente conseguiu tirar a escala do nosso conjunto de dados. Ficou tudo com média igual a zero. E, além disso, o desvio padrão de cada uma dessas nossas características ficou igual a 1. Né? Se o desvio padrão é igual a 1, obviamente a variância também é igual a 1. Né? Aqui a variância, é o desvio padrão elevado ao quadrado, né? então 1 vezes 1 dá 1. Então, tanto a variância como o desvio padrão de cada um desses nossos valores padronizados será igual a 1. Obviamente, se né, só tenho aqui sete características, somando então essas variâncias aqui, a gente chega no valor de sete. É, a partir dessa nossa tabelinha aqui, ó, onde a gente tem né, os nossos valores padronizados, nós podemos obter né, o, a matriz de variâncias e covarianças, que nada mais cerado que a nossa matriz de correlação, né? É, essa é uma propriedade aqui da padronização dos dados. Quando a gente faz a padronização, as variâncias e covariâncias, ela fica igual à matriz de correlação das nossas características. Então, fazendo, né, a, utilizando uma função lá no R, a, a partir dessa nossa matriz de varianças e covariâncias desses nossos dados padronizados, nós conseguimos obter o que nós chamamos de autovalores e autovetores. Então, nós temos aqui os nossos autovalores e temos aqui os nossos autovetores, ok? É, autovalores e autovetores nada mais é do que uma transformação que a gente faz, né, uma decomposição que a gente faz a partir de uma matriz de varianças e covarianças residuais, a fim de que nós consigamos, então, obter né, esses componentes principais que têm aí né, essas propriedades tão interessantes, tal como nós já falamos. É, e aqui a gente consegue ver algumas coisas muito interessantes, né? Os autovalores nada mais é né, do que a variância que será explicada, então, por cada um dos nossos componentes principais, ok? É, veja só, se nós viermos aqui somar todos esses valores, né? A gente vai achar o valor 7, que é igual à variância total existente daquele né, nosso conjunto de dados padronizados, Ok? eu quero saber quantos por cento cada um desses componentes principais explicam, né? Se a gente tem sete variáveis, a gente vai ter sete componentes principais, vai ter, obviamente, sete autovalores. Se eu pegar esse meu alto valor e dividir ele né, pela soma desses autovalores, que é igual a 7, né? então 3.905 dividido por 7 a gente vai achar que 55%, arredondando né, 56% da variação total né, que nós tínhamos lá no nosso conjunto de dados padronizados, vai ser explicada apenas pelo nosso primeiro componente principal. E pelo segundo, basta nós pegarmos aqui o valor do nosso segundo alto valor, divide ele aqui né, por 7, que é a nossa variância total né, dos nossos dados padronizados, deu o quê? Deu... 24% arredondando. Então, se nós somarmos aqui né, a explicação do nosso primeiro, do nosso segundo componente principal, a gente vai ver que deu 80% arredondando aí de explicação, né? Ou seja, eu posso considerar, então, apenas meus dois primeiros componentes principais que nós vamos explicar mais de 80% da variação do nosso conjunto de dados, ok? É, então, veja só, o que, que seria isso? É, Para a gente obter os nossos componentes principais, basta nós multiplicarmos esse nosso conjunto de dados né, padronizados por essa matriz de autovetores, né, por esses valores que a gente tem aqui embaixo. A partir do momento que a gente faz essa multiplicação, a gente consegue obter outros valores que nada mais é né, que os nossos componentes principais. Então, eu falei com vocês que os componentes principais são uma transformação linear, né? Por que, que é uma transformação linear? Se a gente lembrar como que é feito a álgebra de matrizes, a gente lembra né, que o que, que a gente faz é o seguinte, a gente consegue pegar essa primeira coluna aqui né, e multiplicaria cada valor dela, né, a transposta dela, por cada um desses valores que a gente tem nessa matriz aqui em cima e somava. Na hora de somar, a gente vai ter esse primeiro valor. Né? E assim por diante, até a gente conseguir preencher a tabela. Então, é uma combinação linear, porque nada mais é do que a multiplicação né, desses valores dessas duas matrizes, com consequentemente soma né, de cada uma delas. Só para a gente lembrar lá como que a gente faz multiplicação de matrizes. Né? É, então, nós temos aqui os nossos componentes principais. Nós falamos que os nossos dois primeiros componentes principais, CP1 e CP2, ele explica 80% da variabilidade do nosso conjunto de dados. Né? Então é bem razoável nós estudarmos esses nossos componentes principais e ao fim de estudar, ao invés de levar em consideração esses sete componentes principais ou as nossas sete variáveis de resposta, considerar apenas os dois primeiros componentes principais. Porque a perda de informação nesse caso vai ser muito pequena, vai ser apenas de 20%. Né? E aí eu posso pegar, então, esses nossos componentes principais, né? Esses scores que a gente chama aqui, ó, cada bolãozinho a gente chama de score. E considerando o componente principal 1 como eixo 1, componente principal 2 como eixo 2, a gente consegue plotar aqui, então, um gráfico de plot, né, Os nossos tratamentos. isso aqui nos permite ver quais são os tratamentos mais parecidos, quais são os mais diferentes, por exemplo, o 3 e o 18 ele é muito parecido, tá vendo? 19, 21, todos esses tratamentos próximos eles são muito parecidos. O A16 com o A6 está até sobrepostos aqui, né? de tão parecido que eles são. Por outro lado, quando a gente olha aqui, ó, o A4 em relação ao A11 está muito longe, eles são muito diferentes, né? considerando então. Todas as características simultaneamente são muito diferentes do ponto de vista multivariado. Né? É, se nós formos olhar aqui, o A7 é muito diferente do A11. Né? O tratamento mais parecido com o A11 aqui no caso foi o A10. O mais parecido com o A13 foi o A12. Então a gente consegue obter aqui várias informações importantes do ponto de vista multivariado a fim de ver aqueles que são mais próximos, que são mais diferentes, e ver até mesmo tendências de agrupamentos aqui entre os nossos tratamentos, né, entre os nossos genótipos. É, depois né, que a gente já fez lá, já obteve os componentes principais, a gente conseguir explicar por que, que um determinado tratamento está mais à esquerda, outro mais à direita, um mais em cima, outro mais baixo, ah, é muito legal a gente fazer a correlação dos nossos valores padronizados com os nossos componentes principais. Então, veja só. Nós temos aqui aquela nossa matriz de valores padronizados, né, que são esses valorzinhos aqui. E temos aqui os escolhos dos nossos dois primeiros componentes principais. Eu posso fazer a correlação de dessa primeira coluna né, com o nosso componente principal, dessa popa com o primeiro componente principal, do né, até fazer aqui do diâmetro transversal com o componente principal 1. Depois, a gente vai fazer a correlação de todas essas características com o componente principal 2. Né? Fazendo essa correlação, nós vamos ter uma tabelinha igual a essa daqui, onde nós temos aqui as correlações dos scores desses nossos componentes principais com as nossas variáveis padronizadas. Quando a gente faz isso, a gente consegue identificar características que têm uma maior correlação com os nossos componentes principais. Essas características de maior correlação são as mais importantes, por exemplo, a característica a acidez da polpa ela foi a que apresentou a maior correlação com o nosso componente principal, né? Então a gente poderia afirmar que ela foi uma das características mais importantes então, no estabelecimento desse estudo de, de similaridade. Ok, é, continuando aqui o nosso raciocínio, nós conseguimos tirar informações muito importantes também por meio dessas correlações, né? Veja só. Como que isso é interessante, né? Nós temos aqui nosso conjunto de dados original, beleza? Nós vamos ver como que a gente consegue explicar o posicionamento desses tratamentos aqui nessa figura, é, considerando a estimativa, que é o dos scores, dos componentes principais, e essa tabelinha de correlação, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui, ó. A correlação... Né, da acidez com o componente principal 1 um, Ele foi uma correlação alta né, e negativa ok? Então tá, olha só Quando a correlação é negativa Quer dizer que é, na medida que o X aumenta O Y diminui né? E se o X diminuir, o Y aumenta Quer dizer que eles são o quê? inversamente proporcionais Quando a gente tem esse sinal negativo ok? Então vamos lá quando a gente olha aqui, ó, o componente principal 1, um, nós conseguimos ver que os tratamentos que tiveram maior valor para o componente principal 1 um, foi o A7 e o A4. Esses tiveram um valor que é superior a 2, né? Foram os maiores valores, ok? Se ele tem um valor muito alto para o nosso componente principal 1, um, né, e a correlação é negativa, quer dizer que esses dois tratamentos tendem a ter, então, um valor muito alto. Baixo da acidez da polpa, né? Se é sinal negativo, é inversamente proporcional, né? Então, lá. Se ele tem um valor muito alto, né? Aqui no componente principal 1, a gente está estudando primeiro aqui no sentido do eixo X. É, então, se ele tem um alto valor aqui, né? Uma estimativa alta para o componente principal 1 e a correlação é negativa quer dizer que ele tem uma baixa acidez da polpa. Então, vamos olhar essa é verdade, ó. A7 e A4, né? Acidez da polpa. O A7 ele teve 0,42, né? Se a gente for olhar, é o menor valor que a gente tem aqui. E o A7 ele teve um dos menores valores, 0,58. Ok? É, vamos olhar aqui outras características também, ó, do A7 e do A4, né? a gente consegue ver que a correlation tem uma correlação positiva. Então, se a gente tem alto, um valor bem alto aqui, para o A7 para o A4, o componente principal e essa correlação positiva, a gente pode inferir que esses dois tratamentos têm uma alta estimativa aqui para o eixo. Né? Se a gente for olhar aqui, olha só. 36, né, pro nosso tratamento 4, é o maior valor que a gente tem. Né? E o outro aqui, que é o A7, deu 25. Também é né, um dos maiores valores que a gente tem. Então, a gente consegue ver né, que nós conseguimos explicar aqui muita coisa quando a gente está confrontando os valores da nossa correlação aqui, né, da nossa figura, com essas correlações. O que mais? Ó, diâmetro lateral já tem uma correlação negativa. Então, o que quer dizer? Quer dizer que tanto o diâmetro lateral como o transversal que tem uma correlação negativa... né se que tem um valor bem alto e a correlação negativa quer dizer que esses dois tratamentos têm valores bem baixos aqui para o nosso diâmetro lateral e diâmetro transversal. Se a gente for olhar, vamos ver se é verdade. É 17,91 é um dos menores valores, né? 15,38 é um dos menores valores. Né? Não é necessariamente o menor, né? mas é um dos menores é, quando a gente está estudando componentes principais, né, a gente consegue ver então essas coincidências que nos ajudam a explicar então o que está acontecendo do ponto de vista multidimensional não é sempre que vai bater 100% né? se a gente for olhar, eu tô, estou tô estudando apenas 80% da variação do nosso conjunto de dados considerando os dois primeiros componentes principais né? então a gente está descartando 20% da informação, então é por isso né, que nem sempre bate 100% exatamente, né como sendo os menores, mas em termos de tendência, a gente consegue caracterizar de forma bem tranquila os nossos tratamentos. Vamos olhar aqui o A11. Quando a gente olha aqui para o outro lado, a gente está vendo o A11, ele teve um dos menores valores aqui para o nosso componente principal 1. Um. Se o valor dele foi muito baixinho, né, foi negativo, o que, que isso significa? Né? Vamos olhar aqui. Ó. Se a correlação aqui é negativa, tem sentido oposto, né, inversamente proporcional, né, então você tem um baixo valor para acidez, ou um, melhor, teve um baixo valor aqui para o componente principal, 1 um quer dizer que teve então, um alto valor aqui, um valor bem alto para a da polpa. Vamos ver se é verdade, ó. A11, a da polpa, 1.52. Se a gente for olhar, realmente é o maior valor que a gente tem aqui para a cidez da polpa. Né? Seguindo o mesmo raciocínio, o ratio né? deu uma correlação positiva, então os dois são proporcionais. Então, se meu A11 tem um, tem um valor bem baixinho aqui para o nosso CP1, né, um valor negativo bem baixo, e ó, a correlação é positiva, quer dizer que ele tem, então, né, um baixo valor também aqui para o nosso eixo da polpa. Okay? Então, aqui, ó, A11, se a gente for olhar o ratio, 8.73. Né, realmente é o menor valor que a gente tem aqui para essa característica. Então, vocês conseguem ver... Que nós conseguimos né, indicar tendências de agrupamento e conseguimos também caracterizar esses nossos tratamentos. É sempre legal a gente interpretando nosso conjunto de dados olhando quem está aqui próximo das laterais, ok? É, quanto mais próximo da origem, quer dizer que esses tratamentos né, eles apresentam valores mais intermediários, eles não se destacam nem para um valor muito alto, nem para um valor muito baixo. Depois que a gente estudou aqui no sentido do eixo X, né, ou seja, a gente estudou aqui os nossos componentes principais 1, a gente pode começar a estudar nosso componente principal 2. Ok? Quando a gente estuda nesse sentido o componente principal 2, a gente vai olhar quem está mais no alto e quem tem mais embaixo. Quem está mais no alto aqui é o A3. Então, o a ele tem um valor muito alto aqui para o nosso componente principal 1, né, quando for maior o valor. Então, vamos lá. A característica mais correlacionou com o nosso componente principal 2 foi sólidos solúveis totais. E foi uma correlação negativa, ou seja, inversamente proporcional. Então, se a 13, né, ele apresentou um valor muito alto para o nosso componente principal 2, a correlação é negativa, quer dizer, então, que esse tratamento, ele tende a ter uma baixa estimativa aqui para o nosso sólido solúveis da polpa, né? Aqui a de solúveis da polpa, nós vamos olhar aqui a 13, 12,60. De fato, bateu, tá vendo? É o menor valor que a gente tem aqui para a de solúveis da polpa. Da mesma forma, a 2 e a 4, ele está aqui embaixo. Né? São os valores mais baixos que nós tivemos aqui para o nosso componente principal 2. Então, isso aqui né, tem um valor baixo, é inversamente proporcional, então quer dizer que tem, um, tem tendências, então tem o um valor alto aqui de sólidos solúveis totais. Então, vamos ver aqui: A4 e A2, sódio solúveis totais, né? Então, valor negativo, menos com menos que mais, a gente tem alto, qual é o alto valor de sólidos solúveis totais, a gente achou aqui 15,6, 15,3, que realmente é um né, dos mais altos valores que a gente tem aqui para solos solúveis totais. Né? Então, o que a gente consegue ver? Né? O A1 também, né? que está aqui bem baixo. É, o que a gente consegue ver é que nós conseguimos explicar o posicionamento dos nossos tratamentos dentro desse nosso plano cartesiano, levando em consideração, então, a correlação dessas nossas características com os nossos componentes principais isso é muito legal porque nos ajuda a explicar os nossos tratamentos né, do ponto de vista multidimensional. E vimos também né, que isso é uma tendência. Nem sempre né, realmente vai ser o maior ou o menor quando a gente olha aqui. Né? Por quê? Porque a gente não está explicando 100% da variação. A gente está nesse exemplo aqui em específico, a gente está explicando 80% da variação nos dois primeiros componentes principais. Então, para a gente interpretar, no um gráfico BIPROT, um gráfico em duas dimensões, como esse daqui, a gente precisa ter estimativo de correlação aqui junto né, para a gente fazer esse estudo aqui é, de forma né, interligada, okay? para a gente conseguir explicar o posicionamento dos nossos tratamentos. Mas a gente consegue também sumarizar essas informações dessas correlações no próximo gráfico, colocando umas setinhas Ok? Então, a gente tem aqui essas setinhas. Essas setinhas, as pontinhas delas, nada mais indica do que a correlação. Né? As coordenadas que a gente tem aqui das nossas correlações. Veja só. A acidez da polpa. Né? A acidez da polpa a gente teve aqui uma correlação de menos 0,85 com o componente principal 1. Então, aqui no eixo 1, se a gente for puxar aqui embaixo da setinha, vai dar menos 0,855. E no eixo y né, com o componente principal 2, ele teve uma correlação aqui ó, de 0.239. Então, se gente puxar aqui, vai dar 0.239. Por eixo. Se a gente for olhar, ele tem uma correlação de 0.8. Né? Baixando aqui, daria 0.8. E qual que foi a correlação dele com o componente principal 2? Né? Foi de... 0.42 negativo, então se a gente puxar ele aqui vai dar menos 0.42. Então a pontinha da seta nada mais é do que essas correlações, ok? Então a gente consegue fazer a interpretação do nosso conjunto de dados aqui sem precisar da tabelinha, só olhando as setinhas. E veja só, então, né? nosso tratamento 11, ele está do lado de cá, né? A gente viu que o tratamento 1 você tem um baixo valor aqui para o nosso PCA1, né? E a correlação aqui é negativa, quer dizer que ela vai ter um alto valor, né? Para ser desde a polpa. A gente viu esse slide anterior. É, olhando aqui pela setinha, a mesma coisa, né? A gente vê que a setinha apontando para cá, né? Então ele deu um valorzinho aqui, ó, bem baixo, né? De zero, bem negativo, de 0,85, né? Então, por ser negativo, essa mente proporcional quer dizer que o 11 vai ter uma alta acidez da polpa. Em outras palavras, basta a gente olhar para onde a seta está apontando. Né? Essa seta está apontando para cá, para a esquerda. Né? Então, quer dizer que os tratamentos que estão aqui para a esquerda tende a ter maior acidez da polpa. E quem que está do lado de cá? O 7 ou 4, por exemplo. Né? Se ele está de um lado e a setinha está apontando para o outro, quer dizer que o 7 ou o 4 ele tende a ter pouca acidez da polpa. É, as setinhas, se a gente for olhar, né, que está apontando aqui para baixo, são todas essas daqui. Então, quer dizer que os tratamentos que estão mais para baixo tendem a ter mais valores de pH, só de né? E quem está apontando quem tá aqui em cima é o contrário, o tratamento está aqui em cima seta tá apontando para baixo. Né? Então, a gente pode utilizar esse raciocínio aqui para interpretar o nosso conjunto de dados. Uma observação muito importante é que, em alguns casos, né, quando a correlação ela é muito baixa, é, não tem muita interpretação né, é, importante por meio dessas correlações. É legal a gente interpretar, do ponto de vista prático, apenas essas correlações que estão uma magnitude mais alta, né, próximo de 0,7, maior que 0,7. E essas características que estão com uma correlação muito pequenininha quer dizer que ela foi muito pouco importante nesse estudo, né, e que a gente não consegue fazer muita diferença sobre essas características, né? Então a gente sempre considera as características é, de maior magnitude de correlação, a fim, né, de nós tirarmos essas interpretações aí do nosso conjunto de dados, ok? É, então é isso, nós vamos vir aqui para o RStudio, dentro do RStudio nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso, né? de forma muito fácil, de forma muito tranquila, e para quem né, não tem o RStudio instalado, não sabe como é que instala o RStudio, o R, vocês vão aprender a fazer isso e assistir nessas duas aulas que está lá no meu canal, como instalar o R e o RStudio e depois como vocês vão conseguir instalar esse pacote, tudo bem? Então vamos lá para o R. E esse arquivo, vocês conseguem fazer o download dele, dos outros materiais e das rotinas, aqui nesse link né, do nosso curso, né, que está aqui no site da SPStart. ok? É só clicar aqui que vocês vão conseguir entrar em uma página e fazer o download aí de todos os arquivos que nós vamos utilizar aqui como exemplo. É, a partir do momento que vocês fizeram o download, né, vocês pegam esse arquivo TXT, colocam dentro de uma pasta qualquer no computador de vocês e copiam aqui o endereço dessa pasta. É, depois nós vamos vir aqui no R, é, que dentro do R a gente pode vir aqui nesse sinalzinho de mais e abrir um novo script, né? uma página em branco onde nós vamos escrever aqui os nossos comandos. É, vou iniciar aqui com o comando para apagar todos esses objetos que nós já tínhamos aqui na memória do R. Né? Então, eu vou escrever remove list igual a ls, abre, fecha parênteses, dou ctrl enter. Então, toda a memória aqui nós conseguimos apagar. Além disso, eu posso apagar aqui também os nossos gráficos, basta vir nessa vassourinha dá dar um sim. Se a gente quiser apagar aqui o nosso console, basta apertar Ctrl L, né? Então já tô com tudo limpo aqui, a gente pode começar então o nosso exemplo. É sempre legal a gente utilizar os scripts, né? A gente vem nesse sinalzinho de mais, abre um script, vai escrevendo os comandos, que no final a gente pode vir nesse disquete salvar a nossa rotina em um determinado local. De forma que se meses ou anos depois a gente precisar fazer alguma coisa parecida, já tem todo o algoritmo aqui, a gente precisa fazer pequenas adaptações. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é indicar qual que é a nossa pasta de trabalho. A gente consegue fazer isso utilizando esse comando set Eu abro aspas e vou colar aqui dentro a nossa endereço. Uma observação muito importante é que para não dar erro, nós precisamos inverter todas as barras de direção. Então, basta selecionar aqui a barra virada né, para a esquerda, vem aqui na lupinha né, e coloca aqui virada para a direita. Né? Depois vem aqui, ó, substituir todas. Ao fazer isso, todas as barras viram de direção. E na hora que eu der o Ctrl, Enter, né, já deu tudo certinho. A gente consegue até ver aqui ó, que, de fato, né, esse endereço aqui ele já está setado como sendo a nossa pasta de trabalho. E nós abrindo nosso arquivo de texto, eu chamo ele aqui de D, então coloca aqui, ó. D é igual a ler.tabela, abre parênteses, abre aspas, e se a gente apertar o tab entre aspas, ele já preenche aqui pra gente o nome do arquivo que tá lá, se tiver mais de um arquivo ele aparece uma lista, onde a gente consegue selecionar qual arquivo que a gente quer abrir, ou seja, a gente nem precisa digitar o um nome, né? Vou colocar uma vírgula, vou colocar aqui, ó, cabeçário igual a verdadeiro. A gente precisa fazer isso, né, porque a primeira colinha do nosso conjunto de dados não são dados, e sim o um nome das nossas colunas. Então, nós já temos aqui os dados, né, nós temos aqui os dados de 25 genótipos, né, 25 acessos, e tem aqui, né, os nossas variáveis. Nós conseguimos ver... Né, que na nossa primeira coluna, está aqui o nome dos nossos genótipos, e era legal que ele estivesse aqui como sendo o nome de linhas mesmo, né, e não como sendo dados. Então, nós vamos começar fazendo aqui apenas essa modificação. Né. Para fazer isso, eu vou colocar aqui, ó. names ou seja, o nome das linhas do nosso objeto T. Né, atualmente, ele tem números que vão de 1 até 25, eu vou colocar ele sendo igual ao nosso objeto chamado desão. Abre o cochete, coloco uma vírgula, colocar a primeira coluna. Então, quando eu não coloco nada na frente da vírgula, eu estou falando todas as linhas. Depois da vírgula, eu indico a coluna da minha coluna. Não, né? Se eu um ctrl enter apenas nisso daqui, olha, apareceu aqui né, o nome dos nossos Tratamentos, né? Então, eu vou dar o control ENTER aqui, ó. Nome das linhas, vai carregar o nome da nossa primeira coluna. Control ENTER. Se a gente for conferir o nosso desão, agora já apareceu aqui, ó. A1, A2, A3, até A25, que é o nome dos nossos genótipos. Agora, eu vou excluir a primeira coluna. Vou colocar aqui, ó. Dzão igual a D, abre coxete, vírgula... Então, o que acontece? Eu quero que tenha todas as minhas linhas. Então, não vou colocar nada aqui antes da vírgula. Eu quero que tenha todas as minhas colunas exceto a primeira. Então, eu coloco aqui, ó, menos um. Vou dar um ctrl, enter. Se nós formos observar aqui, já está tudo belezinha, né? A gente tem aqui os nossos dados, ok? As nossas variáveis de resposta para os nossos tratamentos que estão alocados aqui no nosso nome de colunas. É, continuando aqui, nós vamos fazer isso aqui de duas formas. Vamos fazer de uma forma inicial, onde nós vamos aprender a fazer isso mais na força bruta mesmo, né? fazendo, obtendo os altos valores, altos vetores, fazendo a multiplicação. Né? E depois nós vamos ver como que a gente consegue fazer isso utilizando o pacote, que faz isso, tudo isso de uma forma muito clara, né? de muito fácil. Então vamos lá. A é, primeira coisa que a gente vai fazer então, seguindo aqueles nossos passos aqui dos nossos slides, vai ser né, fazer a padronização dos dados. Para fazer essa padronização dos dados, né, então eu vou até colocar aqui a padronização dos dados. Dentro aqui do R é legal a gente não colocar nem acento, nem CCD, né? que às vezes desconfigura quando a gente fecha e vai a de novo. É, nós vamos, então, criar uma variável, chamar de dp, né, p de padronizado, que vai ser igual a... Para a gente fazer a padronização, que é subtrair cada uma pela média dividir pelo desvio padrão, eu posso utilizar uma função chamada isqueiro, né? E aqui dentro dessa função, eu vou colocar o objeto t, vou dar um ctrl enter e a gente conseguiu agora criar um objeto chamado dp. Esse objeto chamado dp, ele tem os nossos valores padronizados, né? Esses valores padronizados eles têm média zero, né? E desvio padrão um, né? Só para a gente conferir, olha só: apply do nosso pezinho, né? Vírgula 2. Que eu quero ver as nossas colunas, né? Se fosse operação por linha, eu colocaria um média. Ctrl, enter a gente consegue ver. Olha só: 3 vezes 10 a menos 16 é zero vírgula zero zero zero zero zero, 16 vezes, né? 3, ou seja, arredondando zero, né? Isso daqui é coisa de arredondamento. Da mesma forma, se a gente for olhar que o desvio padrão, né? SD, aí o desvio padrão é igual a 1. Então, cada uma das nossas colunas tem desvio padrão igual a 1. Obviamente, se o desvio padrão é 1, a nossa variância também vai ser igual a 1, né? É, então, nós conseguimos efetuar que a nossa padronização do conjunto de dados. Depois nós vamos obter aqui os nossos autovalores e autovetores, né? Foi o nosso segundo passo. Então aqui ó, segundo passo, né? Obtenção de autovalores e autovetores. É, então nós vamos ter aqui, nós vamos utilizar uma função, né? Vou chamar aqui ó, AV vai ser igual. Então, esse AV é um objeto que eu vou criar, é né? um objeto que eu estou criando que vai conter, então, esses autovalores e autovetores. Para auto auto a gente obter autovalores e autovetores, a gente utiliza uma função chamada aging, né? E aqui dentro nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar a variância que nós temos desse objeto chamado Pezinho. vou dar um Ctrl, Enter, a gente já tem um objeto aqui chamado AV, né? Esse objeto é um objeto do tipo list, onde a gente consegue verificar que tem dois subobjetos, vamos dizer assim dentro dele. Um que seria esses values, que são os nossos autovalores, outros vectors, que serão os nossos autovetores, né? Então basta eu vir aqui e colocar AV cifrão, aí eu posso selecionar os nossos autovalores, né? São esses daqui e os nossos autovetores, né? AV cifrão Alto vetores. Se eu der um Ctrl Enter, vai aparecer né, aquela matrizinha aqui. O que, é que a gente pode fazer? Nós podemos chamar isso aqui de alto valor igual a isso, AVL, e alto vetor igual a isso daqui. Ok? Então a gente já conseguiu criar aqui os dois objetos com nosso alto valor e alto vetor. Nós já falamos né, que o alto valor ele indica para a gente a variância explicada por que será explicada por cada um dos nossos componentes principais, né? E para a gente obter ele, basta nós pegarmos cada uma dessas nossos autovetores e dividir ele pela soma dos nossos autovetores, né? Então, vou fazer aqui, AVT dividido pela soma de AVT. Vou multiplicar isso daqui por 100, né? Para a gente ter o valor em porcentagem. Ctrl Enter. É, lembrando que é alto valor, né? Não é alto vetor é AVL. Ctrl Enter. Aí. Então a gente consegue ver que a nossa primeira variável explicou né, 55,78% da variação, a segunda é 23,98% e assim por diante, né? Se a gente quiser ver a soma, né, o valor acumulado, eu posso utilizar uma função chamada consume, né então ele vai somar, fazer essa soma acumulada, que a gente consegue ver né, que as duas primeiras explicou arredondando 80% da variação, né, as três primeiras 90% das variações, as quatro primeiras 95% da variação, até chegar na última, né, que explica 100% de toda a nossa variação total do nosso conjunto de dados. Para nós criarmos nosso componente principal, vou chamar ele aqui de CP, né? Seria que o nosso outro passo, obtenção dos componentes principais. Então, para a gente fazer isso, eu vou criar um objeto que vou chamar de CP, né? que nada mais será do que nós pegarmos nossos dados padronizados, que a gente chamou de DP. Nós vamos fazer uma multiplicação de matrizes, que a gente simboliza aqui ó, por esse porcentagem, asterisco porcentagem que vai multiplicar o nosso auto-vetor, né? Vou dar aqui o um CTRL ENTER, a gente já tem aqui os nossos scores dos componentes principais, né? Então, aí os scores componentes principais, um, dois, três, quatro, por aí vai. É... Agora que a gente já tem esses scores dos componentes principais, a gente já consegue, por exemplo, até mesmo fazer o nosso gráfico, né? Então, vou colocar aqui, ó, é... obtendo o gráfico. Então, vou obter aqui um gráfico, né? Onde nós vamos, então, utilizar aqui a plot de cp. Nós vamos fazer o gráfico do nosso componente principal 1 um, com o nosso componente principal 2, ok? É, se eu der um Ctrl e Enter aqui, já apareceu. Né? Cp1, cp2, para melhorar, só vou mudar algumas coisas aqui. Eu vou colocar xlab, que é o nome do eixo x, né, igual a Abre aspas, que é um texto, né? Componente principal 1. Um. YLAB vai ser igual a componente principal 2, ok? Vou colocar mais uma vírgula aqui, ó. Título vai ser igual a componentes principais. Vou dar um CTRL ENTER, já apareceu aqui para a gente, né? Mais bonitinho, configurado. Mas ao invés de aparecer a bolinha, a gente quer que apareça o nome do tratamento. Né? Então, eu vou colocar aqui ó, que eu quero que a cor desses pontos pareça igual a zero, ou seja, que não apareça a cor nenhuma, invisível. né? E nós vamos apenas adicionar aqui os textos, que vão ser os nomes. Então, eu vou colocar aqui: texto, que é o nome dos nossos tratamentos, onde a gente vai ter então como as coordenadas nosso componente principal 1, um, componente principal 2. Copiei e colei. E vou colocar aqui. É, o nosso título, né, que melhor o nome dos nossos tratamentos, que é o Ronames, do nosso objeto chamado DP, né? na verdade adesão. vou dar um CTRL, ENTER, aí apareceu aqui o nosso gráfico de componentes principais, bem simples, bem tranquilo, nós conseguimos ver aqui quem está mais à esquerda, quem está mais à direita, quem está mais em cima, quem está mais embaixo, e para a gente interpretar isso, tal como a gente falou, é muito bacana a gente estudar as correlações das nossas características com os primeiros componentes principais. Para a gente fazer isso, basta nós vir aqui e vamos fazer o seguinte. Olha, vou colocar aqui, obtendo a correlação dos dados padronizados com os componentes principais, né? Para a gente fazer isso, nós vamos colocar aqui a correlação do nosso DP vírgula e aqui eu vou colocar os nossos componentes principais, apenas, né? Os nossos que a gente tem tá da componente principal 1 um e 2. então coloca aqui um, dois pontinhos dois, né? Vou dar o um Ctrl enter, vai aparecer aqui para a gente aquela mesma tabelinha, né? Que a gente viu na hora que a gente estava estudando, né, aqui no slide. Então, se a gente for olhar aqui, né, olha só os mesmos valorzinhos, ok? E aí a gente consegue, então, né, fazer o nosso estudo aqui de componentes principais de uma forma muito fácil. É, a outra possibilidade que nós temos, que já é bem mais tranquilinha né, de nós trabalharmos, é utilizando uma função chamada primComp. Então, posso colocar aqui, ó, componente principal, vou chamar aqui, ó, de PC, componente principal, vou colocar aqui B, né? Uma outra possibilidade. Nós poderíamos vir aqui e colocar primComp e colocar aqui dentro o nosso objeto padronizado, Plot DP melhor CPB então apareceu aqui para a gente né a importância de cada um dos nossos componentes principais deixa eu colocar aqui Plot do nosso CPB e aqui aparece para a gente o nosso estudo de componentes principais já com as setinhas então, essa é uma das possibilidades também, né, de nós trabalharmos utilizando essa função chamada precomp. Ela já é uma função própria aqui do R, lembrando que a gente precisa padronizar o nosso conjunto de dados antes de utilizar ela. Ok? É, e o que, é que a gente consegue ver, né? é que ficou bem parecido com essa que a gente tinha obtido antes, a única coisa que aconteceu é que a imagem ficou invertida, né? mas é a mesma coisa, é o mesmo estudo, a gente chega nas mesmas interpretações. Aí tem uma outra possibilidade. Né? A gente pode utilizar alguns pacotes com os quais a gente consegue né? é, fazer o estudo de componentes principais também com grande tranquilidade. É, se vocês não tiverem esse pacote instalado, basta nós instalarmos, né? Com a função install.pacotes, e vou colocar aqui dentro, entre aspas, o nome do pacote, multi variate analysis Opa, tá tudo errado, análise Aí, vou dar um ctrl-enter, né? A gente já consegue, então fazer o download aí do pacote. Então ele vai lá, abaixa, né? Instala o pacote, tá instalando, tá vendo? Puxa da internet, belezinha. É, vou colocar aqui um jogo da velha, né? Só para ficar aqui com uma anotação, no caso aqui de eu não precisar instalar de novo, que a gente precisa instalar só uma vez, ok? É, e vou ativar esse pacote, library, multi, Variate, análise, se não que eu der um ctrl enter aqui, a gente já vai conseguir ativar esse pacote. É muito tranquilo, muito simples de utilizar esse pacote, ok? É, eu convido vocês a vir aqui no nosso site, venha aqui, ó, pacotes do R, multivariate, Análise. e tal como eu já falei lá no início, aqui né, ensina a utilizar todas as principais funções aqui desse pacote. E, além disso, ele apresenta aqui para a gente vários exemplos né, que nós podemos ter de experimentos sem delineamento estatístico ou com um delineamento estatístico em disso, né, e como que a gente trabalha né, com esse pacote. É, mas voltando aqui ao R, veja só, para eu fazer o estudo de componentes principais, eu vou utilizar uma função chamada componentes principais. A gente pode abrir o manual dele com interrogação, dou um CTRL ENTER. Né? Então, a gente vê aqui em português, já facilita, facilita bastante, né? para quem não tem muita familiaridade com o inglês, tem um manual em português. Então, a gente estuda né, os componentes principais, aqui fala o que, é que a gente tem que ter. Né? Então, componentes principais é o tesão, que é o nosso conjunto de dados. Né? Esse conjunto de dados tem que estar do jeitinho que a gente já deixou e o nosso objeto tesão aqui. Ou seja, com os tratamentos nas linhas, nossas variáveis respostas nas colunas, sendo que a nossa primeira coluna ela não pode ser o nome dos tratamentos. Né? A gente tem de ter apenas os dados aqui dentro desse objeto chamado adesão Padronizar igual a verdadeiro, já que a gente vai querer padronizar o nosso conjunto de dados, então posso entrar com os dados originais e padronizar aqui dentro do próprio pacote. Ok? Xlab, YLabs vai ser o nosso nome do eixo X, eixo Y. CR vai ser para aparecer aquelas setinhas lá dos gráficos, ok? E com isso daqui nós vamos conseguir então obter né, os nossos tratamentos. A gente pode entrar com nomes de tratamento diferentes aqui, nome de variedades, nome né, das variáveis. É, nós conseguimos né, fazer nossa figura de forma muito fácil. Veja só. Componentes principais. Vou colocar aqui dentro o nosso objeto chamado desão vírgula. Vou colocar aqui, ó, padronizar igual a verdadeiro. Então, só de fazer isso, ele vai vir, vai pegar esse D que a gente tem aqui em cima, né, que a gente criou aqui, e já vai fazer tudo. Vai ser a única função. Vou dar um Ctrl Enter, aí, né? É, de forma muito fácil, muito tranquila, né? Nós temos aqui várias informações. As informações de alto valor, valor e alto vetor, tudo bonitinho aqui. Os scores dos componentes principais, que nada mais é do que as coordenadas, né, que a gente tem aqui, os objetos tem dessa figura. Correlação entre as variáveis e os componentes principais. Né, na verdade, que a gente precisa das duas primeiras colunas, já que a gente está trabalhando só com os dois primeiros componentes principais, mas estão os valores aqui. E tem aqui a explicação né, de cada componente principal, individualmente, ou então a soma entre eles. Né, juntando, então a gente arredondando aqui dá 80% da variação. É, enfim, né, temos aí todos os nossos resultados que nós precisamos. E aqui a figurinha, já com as correlações, a gente consegue mudar a cor né, das letras, mudar a cor da seta, já consegue fazer muita coisa aqui bacaninha no sentido de nós deixarmos né, de forma personalizada essa figura. É, então a gente conseguiu ver né, como que é muito fácil resolver esse problema aqui dentro do R. É, essa aplicação foi uma aplicação né, onde a gente tem tratamentos que eles são... Qualitativos, ok? É, são diferentes variedades, diferentes cultivados, mas a gente pode ter um exemplo onde a gente tem dados quantitativos. E nessa próxima parte, né, finalizando aqui o nosso curso, a gente vai apresentar um segundo exemplo onde nós temos então tratamentos quantitativos a gente vai ver como que é legal a gente trabalhar nessas situações, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de componentes principais. Nós já demos uma primeira parte, uma primeira aula falando sobre a parte teórica dessa conversa. Numa segunda aula nós mostramos como que fica o estudo de componentes principais, um caso onde nós temos tratamentos qualitativos, né? temos diferentes indivíduos, diferentes genótipos, Nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente consegue trabalhar em uma situação onde os nossos tratamentos, o que a gente está querendo estudar, ela tem um efeito quantitativo. Por exemplo, esse exemplo aqui desse conjunto de dados foi um exemplo com a cultura da banana. Né? Onde pencas de bananas foram armazenadas e foram avaliadas no dia 0, 3, 6 até chegar no dia 31. E em cada um desses dias, nessas pencas de banana, foi avaliada a perda de matéria fresca, a firmeza, o BRICS, a acidez e a clorofila. Né? Então foi um teste de prateleira que foi feito. É, então nós vamos aprender como que a gente trabalha nessas situações, né? onde a gente está trabalhando com diferentes dias, ou talvez com horas, ou com concentração de um determinado... De um determinado produto, de um determinado alimento, ou diferentes temperaturas, ok? Ou seja, tratamentos quantitativos. É, então, esse mesmo conjunto de dados, eu já coloquei ele aqui no arquivo txt, né? Esse é x2, esse mesmo conjunto de dados, e nós vamos trabalhar com eles aqui no R. Só lembrando... Que eu já coloquei isso para vocês aqui no site do AspStat. Já tenho aqui o link, né? Basta clicar em cima deles vocês vão cair aqui no local onde tem esses arquivos. Vindo aqui em Code, Download, Zip, vocês conseguem fazer o download aqui desses arquivos de dados. Aí vocês tiram eles, põem dentro de uma pasta qualquer. Eu coloquei aqui uma pasta chamada CBRN. Né? Copiam o endereço dessa pasta e vamos lá para o RStudio, ok? Só lembrando que para quem não... Instalou o R, não instalou o RStudio. A gente tem um tutorialzinho aí, uma vídeo aula ensinando como que faz isso. É, mas iniciando, vamos lá então, vamos começar apagando a memória do R, né? remove list igual a ls, abre, fecha parênteses, Ctrl Enter, limpou aqui a memória do R, vou limpar aqui também os gráficos para limpar com o console, é Ctrl L, beleza. Vamos indicar a pasta de trabalho, 7WD abre parênteses, abre aspas, eu já tinha copiado o endereço, colei aqui o endereço da pasta. Vamos inverter todas as barras de direção, para não dar um erro, inverter todas, ok. Vamos dar um ctrl enter, beleza, abrimos nosso conjunto, indicamos qual que é a nossa pasta de trabalho, e agora a gente vai abrir nosso arquivo. d igual a ler.tabela, ponto tabela, abre parênteses, abre aspas, aperto o tab. Aqui, nós vamos querer abrir esse EX2, né, nosso segundo exemplo. Depois da A, vou colocar uma vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro. Ctrl, Enter, tranquilo, já temos aqui né, o nosso conjunto de dados. É, a partir desse conjunto de dados, nós vamos conseguir, então, né, fazer o nosso estudo de componentes principais. primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que essa primeira coluna, né, que contém aqui os dias, nós vamos colocar né, como sendo o nosso nome das linhas. Vamos excluir essa primeira coluna. Porque por isso todos os componentes principais, entre os nossos conjuntos de dados, né, a gente não deve ter o um nome dos nossos tratamentos. Então aqui, ó, row names do nosso objeto desão vai ser igual ao desão. nós vamos pegar nossa primeira coluna. Né? Então, vírgula, não coloco nada porque eu quero todas as linhas da minha primeira coluna. Control Enter. Se a gente clicar aqui no desão, a gente vai ver que o nome das nossas linhas agora são esses nossos tratamentos. E agora nós vamos excluir essa primeira coluna. Então, eu vou colocar desão é igual a desão menos 1. Um. Então, eu quero todas as linhas né, de todas as minhas colunas, exceto a primeira. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Se a gente olhar aqui nosso desão, beleza, está do jeito que a gente precisa trabalhar. É, vamos utilizar. Aquele pacote né, chamado multivariate analysis. Ctrl, Enter. Já ativamos o pacote. Vou utilizar uma função chamada componentes principais. Aqui dentro dessa função, componentes principais, nós temos um objeto, né, vamos colocar o um objeto, que é esse D, que contém os nossos conjuntos de dados. E basta fazer isso, nós já vamos ter aqui né, o estudo de componentes principais. O que, que acontece? É, nós temos aqui esse nosso estudo de componentes principais, okay? mas é, tem essa figurinha aqui. Eu acredito que quando a gente tem doses, é legal a gente trabalhar de outra forma, por meio de uma análise de regressão. Okay? Então a gente pode fazer uma análise de regressão dos nossos dias em função do primeiro componente principal e do segundo componente principal. É, e as interpretações serão bem legais então a primeira coisa que nós vamos fazer é copiar aqui, né, CTRL C vou copiar aqui os scores os nossos componentes principais e vou lá para o Excel então vou vir aqui no Excel onde tem aqui os nossos conjuntos de dados já né, vou colar aqui, CTRL V saiu desconfigurado, aqui a é dados texto para coluna avançar, concluir beleza, separou tudo direitinho eu tenho aqui meu componente principal 1 um, meu componente principal, 2. Se a gente for olhar, pessoal, é, a explicação dos nossos componentes principais, o primeiro explicou 83% da variação e o segundo 9,58. Somando, os dois explicou 93% da variação. Então, é mais do que o suficiente. Né? Nós estudamos aqui apenas considerando esses, é, esses dois primeiros componentes principais. Então, o que, é que nós vamos fazer? Eu vou fazer um gráfico. Onde eu vou selecionar aqui os valores de x, que são os nossos dias, e o de y, que serão os nossos componentes principais. Inserir gráfico de dispersão, né? Já tem um gráficozinho aqui. A gente pode dar uma configurada no gráfico, né? Só para ficar aqui um pouquinho melhor, né? Então, vou colocar o valor do eixo, vou cruzar ele aqui em menos 4. Quando eu faço isso, não aconteceu nada, né? É o de cá. Vou colocar aqui, ó valor do eixo menos 4. Quando eu faço isso, né? o eixo de Y desceu aqui. Vou tirar essas linhas para ficar bonitinho. Vou colocar aqui o layout. Daria para fazer tudo isso lá no R, viu, pessoal? Mas como provavelmente vocês têm mais facilidade aqui com o Excel, vamos fazendo por aqui mesmo, que fica até mais fácil, né? Precisa assimilar o que a gente está fazendo, porque você já sabe. Então, componentes principais. Um. E aqui né, vai ser. Opa, aqui vai ser melhor. Aqui vai ser dias dias de armazenamento. E o nosso eixo Y, nós vamos colocar aqui componentes principais. Um né, são os nossos scores. E o que, é que nós vamos fazer? A gente vai adicionar aqui uma linha de tendência, né? só para facilitar aqui a nossa visualização, né? pode ser uma quadrática, uma linear, o que, é que mais se adaptar aqui né, ao nosso caso. É, vou acrescentar aqui equações no gráfico, R2, beleza. Né? Mas o que é que importa? O que é que importa é esse, essa visualização do que está que acontecendo com nossos escopres do componente principal 1 um, na medida que a gente está aumentando o nosso número de dias, ok? E para ficar mais claro essa interpretação, a gente precisa também apresentar aqui o estudo de correlação. Então, vou vir aqui, vou pegar essas correlações entre os primeiros componentes principais, Ctrl-C, vou colar aqui, Ctrl-V, dados, texto para coluna, avançar, concluir, Componente principal 1, um, componente principal 2. Então aqui a gente tem um estudo de correlação né, entre é, as nossas variáveis e respostas os primeiros componentes principais. E é aqui, pessoal, que a gente consegue ver como que é legal a nossa interpretação. Né? Veja só, é, nós temos aqui uma correlação positiva da perda da matéria fresca né, com o componente principal 1. Um. E, à medida que a gente tá aumentando o nosso número de dias, os scores do nosso componente principal 1 um, estão tá aumentando, né, olha só, estão aumentando os dias, olha, os scores do componente 1 um, vai só tendo valores maiores. Se a correlação é positiva, quer dizer que elas são proporcionais, ou seja, à medida que eu aumento o meu número de dias de armazenamento, a gente está aumentando o PMF, está aumentando o BRICS e está aumentando aqui também a acidez, ok? Por outro lado, é, nós temos aqui essas correlações negativas. O que, que ela quer dizer? Quer dizer que, por ser inversamente proporcional, na medida que a gente está aumentando o nosso número de dias, está né, aumentando o scores dos nossos componentes principais, é, e se está aumentando em inversamente proporcional, quer dizer que está diminuindo a firmeza e está diminuindo a né É o que é esperado. A gente tem lá a penca de banana, quanto mais ela fica lá armazenada, menos verde ela se torna, né? ou seja, diminui o teor de lá da casca, e a firmeza dela tende a diminuir, né? ela vai ficando mais macia. É... Então vocês conseguem ver que fica muito mais fácil nós explicarmos nosso conjunto de dados né? por uma figura assim, cruzando as informações com uma tabela, do que considerando essa forma aqui tradicional, né? onde nós temos aqui então, né? o nosso 1, 0, 2, se a gente até consegue ver na sequência, né? 3, 6, 9, 12, 15, até chegar aqui nos últimos, a gente consegue falar que realmente, né? a gente tem uma maior firmeza, uma maior colofila nos tratamentos que estão mais à esquerda, ou seja, no dia 0, dia 3, dia 6, dia 9, e que tem uma maior Febrics, pH né, e acidez aqui na perda de matéria fresca. Né? Aqui nos últimos dias de avaliação, a gente consegue ver isso aqui. Mas pelo Excel, né, fica um muito mais caro por meio desse gráfico aqui, né, para enxergar esse efeito. E como que seria o nosso componente principal 2? Né? Vou decolar ele aqui só para a gente ver. Eu vou selecionar meus conjuntos de dados, vou arrastar aqui para pegar meu componente principal 2. De imediato, a gente vê né, que não ficou muito legal, o R2 aqui está muito baixo, né? a gente tem um negócio de sobe, desce, eu até posso tentar aqui uma quadrática, eu acredito que vai fazer um pouquinho mais de sentido, aí melhorou mais. Né? É, mas se nós formos ver, todas as pelas correlações, né? A gente tem uma baixa correlação aqui da nossa perda de matéria fresca com o CP2. Então, o né, nosso componente principal 1 explica melhor essa perda de matéria fresca. Firmeza é a mesma coisa, brics é a mesma coisa, clorofila é a mesma coisa. A maior correlação, que poderia explicar um pouquinho, seria esse componente principal 2. Né? Porque seria aqui, essa, no componente principal 2, seria a CTs. Mas a acidez ela já foi muito melhor explicada que pelo componente principal 1. Né? Então, nesse caso, o componente principal 2 ele nem traz para a gente muitas informações importantes. Até mesmo se nós formos olhar, a contribuição do nosso componente principal 2 aqui nesse estudo foi muito baixa, foi apenas de 9%. Né? Só o nosso primeiro componente principal ele explicou 83% da variação. Ok? Por isso, o componente principal 2, que explicou apenas 9% da variação, né? arredondando 10%, na verdade, ele teve uma base correlação com as características. Né? Então, numa pesquisa como essa, que aconteceu isso daqui, que a gente teve uma alta explicação apenas do primeiro componente principal, a gente poderia apresentar apenas essa figura aqui tranquilamente. E por meio dela a gente consegue falar, do ponto de vista multivariado, o que é está que acontecendo né, com as nossas variáveis expostas na medida que a gente aumenta o nosso dia de armazenamento. O mesmo raciocínio né, da, seria dado em situações onde a gente está trabalhando com temperaturas ou diferentes concentrações, né, é, ou diferentes doses de alguma coisa. Okay? Também facilitaria muito a interpretação dessa fórmula. É, então é isso, pessoal. A gente conseguiu ver muitas coisas legais aqui sobre componentes principais. É, eu tenho aqui mais uma coisa bem interessante, né? Não faz parte do assunto aqui da aula de hoje, mas eu chamo a atenção de vocês, que seria para uma função chamada componentes principais misto, né? Esses componentes principais ponto misto é uma situação onde dentro da mesma... Conjunto de dados, a gente tem tantos caracteres quantitativos como caracteres qualitativos. Por exemplo, um teste de preferência, que vocês vão fazer para levar vários alimentos, poderiam ter, por exemplo, aceitabilidade, né, que é algo quantitativo, né, poderia ter intenção de compra, que é algo quantitativo, mas poderia ter também, por exemplo, cor do alimento, né, cor da geleia, branca, amarela, vermelha, por exemplo. É qualitativo. No caso como esse... Nessa, é, nesses componentes principais ponto-misto, com essa função aqui a gente consegue resolver esse problema, né? Eu convido vocês a dar uma olhadinha no canal lá do YouTube, ou até mesmo naquele site, né? Que tem essas aulas ensinando como que a gente utiliza essa função. A gente consegue trabalhar com tem dados quantitativos e qualitativos simultaneamente, né? Eu até abri aqui um exemplo só a gente dar uma olhadinha desse primeiro caso. Ctrl-C... CTRL-V, né? então tem aqui um exemplo de dados mistos, componentes principais mistos, não apareceu aqui porque o espaço está pequenininho, deixa eu aumentar o espaço para aparecer as figuras, vou dar outro CTRL-ENTER, aí apareceu. Então nós temos aqui as figuras, né? da mesma esqueminha de interpretação dos componentes principais, tem aqui algumas informações que são das correlações das características quantitativas com os componentes principais, e temos aqui também, né, é, duas figuras que nos ajudam a interpretar os nossos dados qualitativos. Então, isso daqui pode ser muito importante para vocês em algumas situações. Outra coisa muito importante também, pessoal, seria o estudo das variáveis canônicas. É, a gente tem uma função aqui chamada variáveis canônicas. Né? Variáveis canônicas, a forma de interpretar ela é muito parecida com os componentes principais. E variáveis canônicas é muito mais legal a gente utilizar em situações onde a gente tem experimentos com delineamento estatístico. Né? Vou abrir aqui só um exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho aqui um conjunto de dados em DIC. Né? Então, quando eu clico em interrogação, coloco é a função, a gente abre o manual no finalzinho a gente tem um exemplo. Né? Vou abrir com um o exemplo. Eu tenho um experimento né, em delineamento inteiramente casualizado, só para a gente ver aqui, dados.dic, onde eu tenho aqui cinco tratamentos, seis repetições e tem aqui, né, nossas variáveis respostas. Vou dar aqui um Ctrl Enter só para a gente ver. É, aumentar aqui o tamanho da figura. Aparecer a figura. Outro Ctrl Enter. Beleza, né? Então o que que a gente tem aqui? A interpretação é igualzinha dos componentes principais, né? Nós temos aqui as setinhas indicando as correlações. Do lado de cá, né, nós temos aqui as informações aqui da contribuição de cada uma das nossas variáveis canônicas. Né, somando as duas, é legal ter uma explicação superior a pelo menos 70% aqui no caso de variáveis canônicas. Tem aqui os scores. Okay? É o mesmo raciocínio lá dos componentes principais para a gente interpretar isso. Só né, que variáveis canônicas é indicado quando a gente tem repetições na nossa pesquisa. Né? Ou seja, quando a gente tem delineamento estatístico. Quando não tem Aí a gente trabalha com componentes principais, ok? Então isso daqui é só algo muito legal para adicionar aí, né, ao entendimento de vocês. Então a gente consegue encerrar, foi uma, um curso muito legal, né? A gente conseguiu ver como que a gente utiliza componentes principais, né? A gente conseguiu ver isso de uma forma bastante fácil, utilizando esse pacotezinho aqui. É, e nós vimos também a teoria e também na prática como que a gente interpreta componentes principais. Eu sei que são muitas informações, né, apenas duas horas de vídeo, somando aqui as três partes, mas assiste novamente, assiste as outras aulas, eu tenho outras aulas sobre componentes principais também dentro lá do meu canal, e com certeza vocês vão entender bastante esse conteúdo, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal, agradeço bastante aí a disponibilidade de vocês, né, o interesse de vocês de fazer esse mini curso, agradeço também bastante ao Cineale pelo convite, é sempre um imenso prazer poder colaborar né, um pouquinho aí que seja com vocês, ok? Estou sempre aí à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima.